Olá pessoal, vou fazer, uma, contar uma história aqui que eu li num livro e me pareceu bastante interessante. Rudin e o varal. Um vizinho bateu a porta Nazrudin e pediu. Eh, Nazrudin, você poderia me emprestar o varal de cercar roupas que o lá de casa se quebrou? Um momento, disse Jaruzin, vou perguntar à minha mulher. Momentos depois, Nazurudin voltou e disse para o vizinho, — Desculpe, vizinho, mas não vou poder emprestar o varal, pois minha mulher está secando farinha nele. Aí o vizinho, surpreso, exclamou, — Mas Nazarudim secando farinha no varal? Nazurudin respondeu, — É, quando não se quer emprestar o varal, até farinha se seca nele. O que significa isso? Que nós sempre temos desculpas para tudo, para os outros, né? Ah, eu não vou lá, não fui lá, não fiz o curso, não fiz a faculdade, por quê? Eu sempre tenho uma desculpa e qualquer desculpa é válida para quem não quer fazer. Então comece a observar as desculpas com, para os outros e as desculpas para você mesmo. Grande abraço e até o próximo vídeo.